Tudo bom! <risos> bom dia! Estava é, assistindo Loreli Fox e os contos estranhos dos seguidores dela. Se você tiver algum conto estranho, deixa aqui nos comentários abaixo. Como é que vocês estão? Hoje é um novo dia. É, sem alegria. Hoje é um novo dia. Hoje é 9 de junho. E vou me vacinar a minha segunda dose e eu vou tentar levar vocês hoje pra ver, não sei difícil, difícil de prever o que vai acontecer mas vou levar vocês hoje a gente vai além da da vacina depois da vacina, se eu estiver bem eu vou, se eu não me transformar num jacaré né ironias eu vou mostrar para, eu vou fazer compra de algumas coisas que estão faltando, então hoje é tarde eu tenho que fazer uma lista dos produtos que eu vou precisar e é isso, tá Ahn.. Um... Além disso, acho que é isso no caso. <risos> Hoje, então, a gente tá repeti a gente completou ontem sete dias de detox. Uh! Então, ontem não comemorei, né? Sete dias de detox. Estamos indo para o oitavo. Então, oitavo significa que já se passaram duas vezes a receita então a gente tá no segundo dia da receita então se você quer saber, vai lá no, acho que no terceiro vlog, quarto vlog que tem o segundo dia mostrando então eu vou fazer um, um meu shake aqui, hoje se chama magic shake e... é isso vamos lá, tomar café já mostro hum. vamos tomar um cafezinho hoje é aquele suco marrom, sabe? Então, tem um título do vídeo chamado Suco Marrom. E hoje, eu pensei, eu vou até passar a mão aqui... Pensei que tinha quebrado a hélice do, do meu negócio que eu comprei. Porque ele fez... Ele fez muito barulho. E fiquei com medo hoje a gente tem trabalho, tem a vacina como eu já falei um, e vamos ver o que vai dar, eu espero não ficar doente, mas por exemplo, a dona desse apartamento eu tava conversando com ela e ela me disse assim todos meus amigos já foram vacinados segunda dose e ficaram muito mal Aí eu, ai ah, que legal hum obrigado por desejar great, great wishes okay. hum Hum. mesmo ele parecendo feio assim, horroroso ele tá bem fresquinho porque eu coloquei morangos congelados e é isso vamos trabalhar pra vocês, tô com uma ansiedade louca por conta da da minha vacina não é uma ansiedade do tipo ai vai doer então uma ansiedade do tipo, vamos finalizar só que ao mesmo tempo é uma ansiedade do tipo Vou ficar bem doente e moro sozinho Então, claro, tenho amigos Se eu precisasse de qualquer coisa, meus amigos me ajudariam Mas é essa vulnerabilidade que eu não gosto, sabe? É uma vulnerabilidade mais chatinha <coughs> Mas pra ser bem sincero mesmo que o material esteja todo em polonês, eu recomendaria vocês comprarem esse serviço, sabe? Eu não tô fazendo esse vlog pra vender esse serviço, mas eu recomendaria muito vocês comprarem Por questões de... é uma coisa mental, sabe? Eu fico estressado, eu tô cansado, mas eu tô me sentindo muito bem com o só que vamos dizer? Comer pizza todo dia é muito gostoso mas ali dentro, como que tá esse seu corpo? Tá todo cagado. Então, pra isso que a gente tá fazendo isso. E eu adorei essa arrumação que eu fiz, porque eu tô muito mais organizadinho aqui. Vamos ver quanto isso vai durar, porque hoje a gente já vai fazer uma compra e já vai trazer mais coisas. Mas eu acho que eu vou deixar certo. Então, smart nego e vamos almoçar. Senhoras, senhores. Um, aqui é tipo bem pra baixo da minha casa mas não é longe sabe eu tô indo fazer o um processo de vacinação a minha segunda dose então aqui que vocês estão vendo na frente é o hospital certo esse é o trânsito então aqui é o hospital onde é um hospital eu não sei qual o hospital é do que e pra lá é como se fosse um hospital de campanha. Então ali tá acontecendo as vacinações naquele prédio meio aqui. Então a gente vai lá, vou tentar gravar. Não sei. É aquela coisa, quando tem muita gente, eu não consigo. não gosto de gravar por questões de. reclamações. Aí pra cá assim, é tipo o zoológico. Então a gente tá esperando abrir o sinal pra ir. Então, como eu imaginei, seria uma fila gigante. Vamos ver como vai estar. E agora vamos nós. Aqui está um cheiro de pão com salsicha. Ok. Tudum. Foi mais rápido essa? Né? É. Vamos esperar agora 10 minutos E aí... Eu vou no mercado <risos> Nem sei se dá pra me ouvir falando Mas foi bem rápido Achei uma camiseta de então, army. E uma garrafa gigante deu tão bonito, então vou comprar Nossa gata, eu arrasei agora Eu já terminei as compras Olha Faltaram algumas coisas, tipo limão uh, Cenoura e tal Algumas coisas assim Mas eu arrasei Eu arrasei porque foi muito rápido Ainda nem, nem começou a dar eu peguei, eu peguei Dois de três litros E um de um litro Então Peguei esse aqui Três, seis, e E aí eu peguei De dois Esse aqui 2 litros Engraçado <risos> 5,99 Então mais ou menos aqui Aí eu vou levar esses aqui Que eu já tenho igual Mas esses aqui são bem bonitinhos Também, né? 1,79 Então 2,26 Esse aqui é 5,40 Então vale apenas mais esse Gata, eu acho que é isso Vambora tem que tomar um remédio Então ficou tudo esse rolê E ainda tem dois suquinhos aqui Brasileiros Todo esse rolê é aqui Uma montanha Vou colocar aqui pra gente testar o nosso negócio Eu acabei de lavar Os espinafres Corrar um pouquinho E vamos fazer isso aqui, ó E agora As... Ué, bem Ele não sai seco Mas sai bastante água Ó, assim Já tá saindo a... O... Tá saindo inteiro já O, o negócio Porque ele já estão Já uma semana aqui Eu tenho usado, só que aí o um saco Tava meio... Fechado Enfim tava, tava quase apodrecendo Então por isso que eu quero colocar eles Olha, eu pensei que hoje não ia bater Esse negócio Eu não sei Eu tô usando agora morango congelado, né Então eu pensei Nossa, olha isso, deu muito Porque eu tive que adicionar água É Tô adicionando morango congelado Porque Mais prático, né <risos> Mas barato também. E aí.. Deu muito, só que demorou horrores. Né? Hum. Tá super fresquinho. E hoje veio muito calor. Eu ainda não tô sentindo nada da vacina. Mas possivelmente hoje à é noite vai me dar febre. Aconteceram algumas coisas no Brasil de. isso é estranho, de que as pessoas não estavam inserindo o líquido, só que, tipo, não, você não fica meio agora assim, tipo, meu Deus, e aí, tem que ficar olhando a pessoa, inserir, eu não gosto de você, né, eu vi, sempre viro o olho, enfim, pessoal, acho que essa é minha deixa, vou jantar, já é tarde, mesmo que esteja claro ali, é umas 9 horas da noite, quase 8, 9 horas da noite já, então tô bem cansadinho, eu acho que esse negócio de ir lá, tomar vacina, dar aquela ansiedade, aí você vai e faz mercado. Hoje trabalhei, hein? Pô! <risos> então tá bom, fiquem bem. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E deixar o seu comentário aqui dizendo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau, tchau.